Os núcleos de potenciação da consciência O núcleo de potenciação da consciência, chamado corpo búdico, providencia a descida vibratória e drenagem desses conteúdos ocultados, então antigas personalidades acordam. Ao entrarem novamente em contato com esses conteúdos, dissociam-se do processo encarnatório e apegam-se neles. Quanto menor a capacidade resolutiva do ser, maior será a dissociação dos corpos, fragmentando-se em níveis e subníveis conscienciais. Verdadeiros pacotes desarmônicos são devolvidos à vivência encarnada para que possam ser reciclados. Se a criatura não estiver consciente e equilibrada, surge a desarmonia, fazendo aflorar os traumas de passado que se manifestam com características bem destacadas, um desenvolvido orgulho, incapacidade, prepotência ou agressividade, criando para a vida encarnada severas dificuldades. Como portadoras ou representantes desses conteúdos, surgem então as personalidades virtuais agrupadas por afinidade, formam verdadeiras linhas de rebeldia e perturbação. Muitas dessas personalidades, por permanecerem ignorantes, deixam-se oprimir por uma responsabilidade ou nível dominante e, porque foram escravizadas no passado, consideram-se fracas e impotentes ainda, acovardadas diante do que não conhecem e, pelo hábito de não reagir, nem buscam conhecer ou libertar-se. Como acréscimo de sofrimento, abrem-se as defesas do ser e surgem as obsessões, permitidas pelos descuidos e vícios que o mesmo acrescentou em seu universo já perturbado, onde obsessores inteligentes, persistentes e observadores descobrem os pontos de acesso e se acoplam, manipulando desejos, emoções e a vontade de suas vítimas potenciais que se tornam vítimas reais pelas próprias invigilâncias que se permitem.